Fala galera, tudo bem? Hoje vamos de mais um vídeo e o tema de hoje é Instagram. Como ganhar seguidores reais e crescer no meu Instagram sem gastar nada com isso? Primeiro passo, conteúdo de qualidade. Antes de você sair seguindo pessoas, convidando as pessoas para seguir você no Instagram, você tem que ter conteúdos de qualidade. E o que é conteúdo de qualidade? São fotos de boa resolução, é, fotos que ilustrem o seu trabalho, é, uma boa descrição e, antes de tudo, você tem que ter uma boa biografia contendo o seu endereço e como as pessoas vão fazer para entrar em contato com você, seja lá via WhatsApp, é, e-mail ou telefone fixo. Exemplo do que é conteúdo de qualidade. Primeiro de tudo, vamos supor, eu sou um fisioterapeuta, eu tenho que parar, analisar todo o meu universo e ver o que é relevante para eu postar para o meu futuro paciente. Então, vamos lá. É, primeiro, eu posso postar fotos da minha estrutura, fotos de depoimento de, de, de pacientes ou até mesmo vídeos, vídeos de como executar um exercício com perfeição, o que esse exercício pode causar de problema para minha saúde se eu fizer errado, tudo que possa passar credibilidade para você, mostrar a sua estrutura e que seja interessante para o seu futuro paciente, é legal postar no seu Instagram. Segundo passo e o passo que as pessoas mais erram, é, que é seguir as pessoas no Instagram. Antes de você começar a sair seguindo pessoas ao redor do mundo, você tem que definir quem é o seu público-alvo, quem é o seu potencial cliente, o seu cliente ideal. E como você faz isso? Simples, papel e caneta e você começa a anotar. Vamos lá. Onde meu cliente mora, de qual cidade ele é, qual idade ele tem? O que ele gosta? O que ele frequenta? Quais os restaurantes que ele vai? Pronto! Feito isso, aí sim, você vai ter uma base para seguir essas pessoas. Então, eu sabendo o que ele frequenta, a idade que ele tem, fica fácil. No exemplo anterior, supondo que eu sou um fisioterapeuta especializado na área esportiva, eu sei que o meu futuro paciente, ele pode ter de 20 a 50 anos, ele frequenta academias, crossfits, é, grupos de corridas, sabendo disso, eu consigo pegar esses Instagrams que tem o maior número de seguidores e começar a seguir essas pessoas, só que aí que está, você tem que seguir pessoas que interagem com frequência com esses perfis, por quê? Porque as pessoas que interagem com as perfis, tem a maior probabilidade de passar mais tempo nas redes sociais. Então, a chance de você conseguir esse seguidor é maior. Terceiro passo, você já começou a seguir as pessoas, o que você tem que fazer? Interagir com essas pessoas, só que cuidado, não seja inconveniente. Então, a regra aqui é você aparecer, só que de modo sutil, então você pode curtir uma foto, fazer um comentário pertinente, só que cuidado, não seja inconveniente. Mas quem não é visto não é lembrado. Então é legal sim interagir no Instagram. Quarto item e muito interessante é a humanização. Vamos seguir o exemplo da do fisioterapeuta. Se eu sou um fisioterapeuta e que gosto de corrida, é legal eu postar uma foto minha indo treinar uma foto minha indo é, ao participar de uma corrida as pessoas tendem a gostar mais de fotos de pessoas então é legal você postar uma foto sua sim desde que ela tenha a ver com o seu nicho um exemplo nutricionista é legal ela postar ela comendo uma comida saudável é legal ela postar tomando um suplemento então é interessante postar fotos suas, sim, da sua equipe, da galera que trabalha com você. É muito interessante essa parte de humanização do Instagram. Quinto passo: parcerias locais. Então vamos lá. Você já analisou todo o seu universo e com isso você sabe: se você é um fisioterapeuta, tem empresas que têm a ver com o seu nicho e que podem indicar pacientes para você. Então, é uma loja de suplementos academia, todas elas podem indicar pacientes para você. Então é interessante você fazer parcerias, pedir para ele postar sobre você, você postar sobre eles, fazer uma troca de postagens é, e, e, e levar isso à frente, divulgar parceiros é interessante sim porque os seguidores desses perfis vão começar a te ver também e você vai começar a ganhar mais credibilidade. Seu nome vai começar a ser mais visto, mais visto no Instagram. O sexto passo, e também muito interessante, e para finalizar, seja um influenciador offline. E o que, que eu quero dizer com isso? Participe de eventos, é, participe de associações, debates, fóruns. Faça você ser visto também no mundo offline. Para quê? você consiga ir crescendo e mostrando o seu nome também no mundo fora do digital. Isso vai fazer com que você aumente a sua credibilidade e passe a se tornar mais conhecido e as pessoas vão começar a te buscar no Instagram. Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e eu quero pedir um favor para vocês. Se inscrevam no canal, deixem o seu like que vai nos ajudar muito. Valeu e até a próxima!